Então, se você pensar jeans e alfaiataria, e dá para fazer das duas formas, tá? Então, você vai colocar uma calça jeans, um blazer de alfaiataria. Olha só! Aí pode pôr uma camisa, um tênis, uma sapatilha, um oxford ou um salto. Você não vai ficar com uma cara formal, vai trazer casualidade para o teu look.